Se liga que eu vou mostrar para você neste exato momento, soldado, olha só, aqui na tela do meu computador, ok? Um padrão de ambas marcam que vai fazer você colocar muita grana aqui, ó, no seu bolso, se você fizer exatamente do jeito que eu vou te mostrar aqui, usando poucos minutos do seu dia, tá? Sem, ficar, sem ter que ficar horas na frente de um computador, analisando o mercado, etc. Já está tudo mastigadinho, é só você pegar e fazer do jeito que eu vou te mostrar aqui agora. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, criador do site de análise. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você um padrão super assertivo, um padrão simples, fácil, onde qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa pode aplicar e botar a grana no bolso, tá? A primeira dica que eu já deixo antes de te mostrar esse padrão, porque ele acerta muito. É, não se empolgue demais, bata a sua meta, saque esse dinheiro e sai fora do mercado, beleza? Bom, se você já gostou do, do vídeo, eu quero pedir para você, primeiramente, já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque isso fortalece o nosso time, fortalece a gente, faz com que a gente consiga entregar o nosso conteúdo para mais pessoas que também querem ganhar mais dinheiro. E quero pedir para você se inscrever, porque aí já é mais importante para você, porque eu quero fazer uma pergunta. Você quer ganhar mais dinheiro ou não? Você chegou até nesse vídeo é porque eu acredito que você quer ganhar mais dinheiro. Então você precisa, literalmente agora, se inscrever aqui no canal. Então já clica no botão aqui abaixo e se inscreva agora para você não perder os próximos conteúdos, beleza? Bom, então é o seguinte. Vou compartilhar a tela do meu computador aqui agora que eu vou te explicar como que funciona esse padrão e nós vamos voltar aqui na prática para você ver como que funciona. Vamos para a tela do meu computador aqui agora, soldado. estou aqui com o site de análise aberto neste exato momento. E o padrão que eu quero mostrar pra você é um padrão bem legal, um padrão muito foda. Se você entendeu o que eu vou te mostrar aqui agora, você consegue durante o seu dia bater a sua meta com poucas entradas e sair fora do mercado, beleza? bom vamos lá o que que você vai localizar aí tá já estou com o site de análise aqui aberto inclusive se você não tem acesso ao meu site de análise aproveite vou deixar o link aqui na descrição por apenas R$29,90 por mês você já tem acesso aqui ao site de análise já vem com algumas aulas ensinando algumas coisas já vem falando sobre padrões sobre a, a, a, alguns padrões já prontos também para você seguir que já são assertivos ok o link vai estar aqui na descrição aproveita que em breve não estará mais por R$29,90 nós vamos mudar o valor beleza mas enfim vamos lá qual que é o padrão o que que você vai identificar aqui aqui no site de análise você vai identificar o seguinte ó você vai identificar três jogos seguidos que não saíram ambas marcam como você pode ver aqui agora e nas duas pontas tá tem que ter um ambas marcam aqui ó ou seja você vai localizar aí por exemplo três jogos seguidos sem ambas no meio de dois ambas marcam aqui ok se a gente pegar aqui é, nos outros campeonatos que ainda não aconteceram porque esse jogo esse jogo que vai acontecer daqui a pouco olha aqui para você ver vamos lá ó. três jogos que não saíram ambas ok três jogos que não saíram ambas no meio de dois jogos que saíram ambas marcam aqui ó essa esse é o padrão que nós vamos localizar olha aqui ó novamente aqui ó três jogos sem sair ambas marcam aqui tá com dois jogos no meio, né? Vamos dizer assim, no, no meio de dois jogos que saíram ambas marcas. O que você vai localizar? O primeiro jogo em cima do ambas marcas aqui, ó, no padrão, tá vendo aqui, ó? Não tem esse ambas marco aqui. Então a entrada ela vai ser feita sempre no primeiro jogo aqui, ó, que saiu ambas marcam para cá. E aí tem pessoas que fazem entrada com três jogos, tem pessoas que fazem entrada com quatro jogos, ou seja, prolonga mais um aqui, que é a famosa temozinha, ok? então ó você vai localizar aqui três jogos sem sair ambas no meio de dois ambas e vai pegar a entrada no jogo de cima aqui em cima do primeiro ambas marcam ok então neste caso aqui na Premiere olha como nós podemos ver aqui na Premiere chip vai acontecer esse jogo no minuto 15 ó então nós vamos fazer a entrada no minuto 15 se você fizer a entrada com três jogos você faz proteção com três jogos você vai pegar os jogos no minuto 15 18 e 21 se você faz a proteção com quatro jogos você também vai pegar o jogo aqui do minuto 24 se chegar até o minuto 24 ok então basicamente esse é o padrão ó você vai novamente repetindo você vai localizar três jogos que não saíram ambas em seguidas no meio de dois ambas marcas então tem ambas marcas aqui nessa ponta três jogos sem sair ambas depois um outro ambas e aí na linha de cima você vai pegar essa entrada óbvio que é importante você localizar você dá uma analisada no mercado antes e vê se esse padrão bateu Então como nós podemos ver aqui, olha só Três jogos aqui, ó, sem sair ambas marcam no meio de dois aqui Na linha de cima aqui bateu, olha só Logo no primeiro jogo aqui já são ambas marcam Aqui novamente, olha, três jogos aqui sem sair ambas marcam no meio de dois ambas Na linha de cima aqui logo no primeiro jogo são ambas marcam Então o padrão também é assertivo. Então vai começar esse jogo na Euro aqui daqui a pouquinho E a gente vai acompanhar aqui para a gente ver se vai bater ou não Beleza? Vamos lá Então, é isso, soldado, olha só, por exemplo, vai começar agora o jogo do minuto 15, então, como nós falamos aqui, aqui na Premiere, tá? Vai começar o jogo do minuto 15, que é esse jogo que começa exatamente aqui dentro desse padrão que a gente falou, né? De três jogos sem sair ambas aqui no meio de dois jogos que saíram ambas. Então vamos fazer uma entradinha de leve aqui, ó. Vamos vir aqui em ambas. Você vem aqui ó, para o time marcar, clica aqui, ok? A terceira opção vamos colocar aqui ó, 50 reais para a gente fazer o teste vamos acompanhar esse jogo aqui ó faltam 12 segundos para começar a partida vamos ver como vai ser o resultado aqui ó então a entrada ela pode se consistir em uma é, geralmente a sua entrada né pode ser de três tem pessoas que preferem fazer a entrada com três jogos tá então você vai pegar do minuto 15 ao minuto 21 e tem pessoas que vai... Que é a famosa teimosinha, vai no, no jogo quarto aqui, ó Seguinte, ó, já saiu um gol no jogo, ó Não sei por que, minha tela tá escura logo no jogo ali, ó Mas já saiu um gol A gente precisa de um gol do time de amarelo Não sei se é vocês enxergarem Aqui para mim tá escuro a tela, não sei por Ó, mas vamos ver o cruzamento Gol Já apagou, olha só pra você ver De primeira, então já está um a um o jogo no primeiro tempo. Então, aqui ó, jogo do minuto. É, jogo do minuto. Cadê? Deixa eu pegar o verdinho aqui para ficar legal. Ó. Jogo do minuto 15 aqui e já deu green. Ou seja, não precisa pegar aqui os jogos seguintes tá? Você não vai pegar os jogos seguintes porque o primeiro jogo aqui do minuto 15 já bateu. Ou seja, mais uma vez te mostrando que esse padrão de três jogos aqui no meio né sem bater ambas no meio de dois ambas marcam pegando em cima aqui é, tá sendo muito assertivo se nós pegarmos aqui novamente ó se nós analisarmos aqui ó aqui por exemplo ó o padrão aqui de novo ó três ambas marcam no meio é três jogos sem ambas marcam no meio de dois ambas marcam vamos dizer assim ok logo na linha de cima o que que aconteceu aqui bateu aqui em cima tá então para você ver que realmente é um padrão muito assertivo ó, se nós pegarmos aqui novamente ó de novo ó três ambas marcam no meio de dois jogos sem sair ambas marcam aqui ó ok na linha de cima o que, que aconteceu saiu tá tudo ambas marcam inclusive né então, para você ver que é um padrão que realmente é acerta e acerta muito soldado realmente é um padrão muito bom Tá? Então é um tipo de entrada que se você analisar aqui durante o mercado alguns minutos Ficar um tempinho aqui na frente do computador você consegue ter um excelente resultado durante o dia, com poucas entradas, inclusive até mesmo bater a sua meta, beleza? Então é isso, soldado, olha só, mais um padrão super foda aqui para você é, aplicar, faça os testes, coloca aqui nos comentários depois se você teve resultados ou não, beleza? E seguinte, se você gostou do assunto do vídeo, novamente, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e é, adquira o site de análise, o link vai estar aqui na descrição para você, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!